Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games e player, eu estou em mãos com Cyberpunk 2077. Foram quase 2077 anos para esse jogo ser desenvolvido praticamente, porque a gente escuta disso praticamente 8 anos, né, desse jogo. Talvez o jogo mais hypado de toda a história dos games. E eu estou aqui com eles e quero fazer essa primeira gameplay para vocês. Eu estou jogando o jogo no Playstation 5. Tá? É a versão de Playstation 4, mas eu estou jogando no Playstation 5. E aqui, player, a ideia é a gente fazer uma gameplay né, com algumas missões para vocês terem uma ideia de como que está o jogo. Eu não coloquei minha webcam para que vocês vejam né o foco seja o jogo e não essa cara feia a minha. Vamos olhar aqui em configurações rapidinho para a gente ver se a gente tem alguma coisa com relação a desempenho ou gráficos. Então, aqui em gráfico, grande filme desligado, é, que eu, disse, eu já marquei desligado profundidade, estouro de lente, isso aqui eu não gosto né, de aberração é, cromática e esse, esse grande filme deixa o jogo um pouco meio sem detalhe nos gráficos ali, deixa eu tirar aqui, ah, a questão da nudez, censura nudez, ligado, eu vou colocar ligado per até para não ter nenhum tipo de problema com o YouTube tá, então eu vou colocar a censura nudez ligado para a gente não ter nenhum tipo de problema, Beleza? Novo jogo. E aqui já aparece a... pra gente selecionar dificuldade. Seleciona o um nível de dificuldade fácil. A escolha certa para jogadores que só querem relaxar e aproveitar a história. O combate não será desafiador. Normal. Mudou até a foto aqui. Ó. Mudou o carro. Mudou até a foto aqui. Inimigos terão todas as ferramentas disponíveis para enfrentar. V. Se eu não me engano, V é a gente, é isso? Vamos ver. Vamos ver. <risos> Mas ainda mais importantes serão de nível mais alto apresentado apresentando a maior ameaça. Difícil. O combate será um desafio razoável. os eficazes de vantagens cibernéticas. Aparatos de combate consumíveis será essencial para a sobrevivência. Ó, já mudou o carro e o cara já tá com fuzil na mão. Tudo explodindo ali. Prepare-se para. Muito difícil. Prepare-se para um grande desafio desenvolvimento de personagens cauteloso e uso sábio dos itens, das mecânicas de jogo e do, do ambiente serão necessários para ajudar a V a sobreviver nas ruas de Night City. Eu vou colocar no difícil, né, P? A gente joga videogame há bastante tempo já para ficar jogando no, no fácil ou no normalzinho. Aqui a gente tem o rumo de vida de V. Tá? Então você vai ser o V mesmo. Seleciona o rumo de vida de V. Alguns, desse, alguns eventos e opções de diálogo no jogo mudarão de acordo com a escolha de, do de rumo de vida. Então, isso aqui é o rumo de vida, tá? Aqui tem um carrinho, vamos lá. Saquear sucatos invadir depósito de combustível, a vida nas estradas, as terras baldias não era fácil, mas crescer entre os nômades tem suas vantagens. Honestidade, integridade e liberdade. Qualidades raras em Night City, City e que nenhum dinheiro pode comprar. Marginal. Dizem que se você entender, você quer entender da, as ruas, tem que vivê-las, gangues, canais, bonecas, traficantes de esquina. Você foi criado por todos eles. Os, os fracos servem aos fortes. É a lei da selva de concreto, a única em Nairi City que ainda tem que que ainda que você ainda tem que quebrar. Corporativo. Pouca saem do mundo corporativo com vida, com alma intacta. Então nem pensar. Você passou por isso. Burlou as regras, explorou os segredos e utilizou informações. Utilizou informações, não existe jogo limpo, só vencedores e perdedores. Eu vou de Marginal, Marginal, e beleza, aqui a gente tem, eu vou escolher o tipo de corpo masculino, beleza? Aqui, como eu comentei, a gente tem as pré-definições, e aqui um random, um, um, um aleatório, olha esse maluco, olha esse doido. O L2 e R2 a gente muda aqui ah, o perfil do personagem. Cara, tem muita coisa doida. Olha isso. Caraca, velho. Olha esse. Olha. <risos> Ai, que da hora. Bom, eu vou... Eu vou escolher esse aqui. Como pré-definição, um garoto propaganda. Mas eu vou fazer algumas mudanças nele. A voz. Eu sou a V. Eu sou o V. Beleza, masculina. Tom de pele. Quero um tom de pele mais escuro. Mais próximo do meu tom de pele. Pode ser esse aqui. O tipo de pele. Minha pele é ok. Ah, uma pele mais oleosa e tal. Ah, beleza. Vamos ver aqui. Tipo de pele. Eu já coloquei. Penteado. Quero um penteado mais mais afro. Vamos ver se a gente acha alguma coisa assim. Esse aqui que eu quero. Show. Sim, impõe respeito. Cor dos cabelos. Quero uma cor... O que, que é essa parte do meio aqui? Ah, aqui já vem pré-definido a cor que eu quero. Um vermelho. Não, um cabelo, não vou querer um cabelo verde. Ah, e azul. Esse azul mais clarinho aqui. Não, vamos de azul. Fechar. Olhos. Legal. Esse é um olho mais parecido com o meu. Cor dos olhos. Cara, não tem um Sharingan aqui não? Eu já tenho um Sharingan, né? Ah, vou de Sharingan, pai. Você tá doido? Olha esse aqui. Eu vou de Sharingan. Esse aqui tá, tá com mais cara de Sharingan. Esse aqui também tá legal. Mas eu vou desse aqui. Tá bem bacana esse olho aí. Putz, eu não curti não, cara. Tá, tá muito estranho. Tá me dando agonia esse, esse Sharingan. Mas beleza, vamos lá. De novo eu vou colocar... Então mais tradicional, esse aqui, legal, mais cibernético, tem até o Homem-Aranha aqui ó, deixa eu ver se. não, eu vou nesse aqui mais cibernético, já que a gente tá, tem que ter coisa diferente, tipo do olho, Isso eu já arrumei, cor dos olhos, sobrancelhas ou, oh, tem diferença mas eu não vou, mudar muito porque não vai ter tanto impacto, o nariz, o nariz mais cheinho que é o meu, mas o nariz um pouco maior. Vamos olhar aqui, tem até nariz torto aqui ó. Não, meu nariz não é assim, beleza. Pode ser esse pote, boca. Eu não tenho a opção de, de você fazer a customização livremente, mas, essa boca aqui é nervosa, mas eu quero colocar a boca mais normal, deixa eu ver, beleza, mandíbula, o cara tá, é, peraí, deixa eu ver, mandíbula. A mandíbula torta, parece. Beleza, essa aqui tá boa, vai. Orelhas, não, vou mexer a barba, obviamente vou colocar uma barbicha aí. Legal. Oh, essa, essa viking aqui tá legal, hein? Essa viking aqui tá legal. Beleza, mas eu vou colocar, vou colocar a barba viking aqui. No estilo da barba. Vou deixar essa aqui. E a cor da barba, eu quero uma cor Essa aqui, gostei dessa cor aqui ah, Cibernética Ah, legal Isso aqui são aquelas partes cibernéticas Do corpo Eu vou deixar Isso aqui não, vou deixar Essa aqui, beleza Tatuagens espaciais Nossa, essa é muito MSIGMA, né? É deixar isso aqui, isso aqui tá legal. Piercing não, cor dos piercings, dentes. <risos> Ai, rosa, velho, olha isso. Não, não vou, deixar, não, vou, não vou mexer nos dentes. Maquiagem dos olhos. Tá, vou deixar, deixar isso aí. Cor da maquiagem não vou mexer, maquiagem no lábio não vou mexer, maquiagem da bochecha não vou mexer também. Se ele tem alguma mancha. Cara, tem muita coisa, é, não, vou, não vou mexer, unha curta, não vou mexer, cor das unhas, dá para deixar uma cor diferentona, deixa eu ver como que, cadê as unhas, longas curtas, e não vou deixar uma cor padrão, vou mexer no. Vou deixar a sua cor meio cibernética aqui, não. Vai ficar bagunçado demais. Mamilo sim ou não, vou deixar assim. Tatuagem no corpo. Nossa senhora. Ah, curti curtir essa aqui. Essa é meio... Cicatrizes no corpo. Tem que ter uma cicatriz de guerra, né? Beleza. Enfim, próximo. Acho que o nosso personagem já está pronto. Aqui a gente consegue personalizar os atributos. Cada atributo contém um conjunto de habilidades. Atributos e habilidades oferecem bônus diferentes conforme o estilo de jogo. Os níveis de habilidades aumentam à medida que você executa atividades associadas a ela. O nível máximo de uma habilidade é limitado pelo nível de atributo que o pertence. O que pertence. Então vamos lá. Eu quero o corpo aqui determina poder físico bruto, além de permitir que você force a abertura de portas a cada nível de corpo a partir do nível 3. Enfim, a inteligência, a inteligência determina a sua capacidade de trilha-rede, cada nível de inteligência, aumenta a capacidade de, de RAM, isso aqui deve ser coisa de para hackear, né, é, não acho que é uma habilidade técnica. Reflexo, cada atributo contém um, peraí, reflexo, os reflexos determinam a sua na, manobrabilidade, além de aumentar a velocidade de movimento geral a cada nível de reflexo, aumenta a versão, passiva de ataques inimigos, legal. Eu gosto disso, habilidade técnica, representa o seu conhecimento técnico, ela permite que você desbloqueie porta e use armas tecnológicas a cada nível, aumenta a sua armadura em 5, bom, e moral, determina a resiliência, a compostura e eficácia ao operar a furtividade a cada nível moral. Bom, eu vou aumentar, eu quero 2 nesse, reflexo 2, e habilidade técnica, isso aqui é a moral. E uh, eu vou colocar uma habilidade técnica. Eu não sou, meio, não sou muito inteligente mesmo, então vai ter que ficar desse jeito. Painel do biomotor, concluído. V. Marginal, dizem que dizem que se você quer entender as ruas, tem que... Ah, já li isso aqui. Então, cara, mais uma interação aqui é, continu, é confirmar. E vamos para a história do cara. Vamos para a história. Agora eu quero ver o que vai acontecer. E a, a CD Projekt Red confirmou que vai lançar um patch para Playstation 5, tá? No futuro, isso possivelmente no ano que vem. O cara já tá minha. Uma anestesia da boa. Ó. Oh. E aí, mano, beleza? Tô doidão, tô doidão. Viraram a dose. Já tá, vamos tomar um aí antes de virar o nariz, né? Consertar o nariz aqui, ó. O nariz dele tá tortinho. Ajeitaram o nariz quebrado, bora. Vai, amigão. Filho de uma puta. Nossa, olha a boca, rapaz. Um imbecil tentou me ferrar. Mas já resolvi. Quem? É da área? Tu acha que alguém da área tentaria me ferrar, Bebby? escuta V, eu tô com um problema e sério dessa vez. Vai, sem enrolar. Desembucha. É o Kirk. Tô devendo. Se eu não pagar até amanhã, ele me arranca as pernas. Ele Cara. Brinca quando fala isso. Caraca. E tudo pra apoiar. Tu tá mexendo com o Kirk? Qualquer pessoa e qualquer rato em Haywood sabe que ele é um bostão. Meu irmão chegou na parada. Queria receber ele com estilo. Eu sei que fiz merda. Vamos dar lição de moral pro cara aqui. Quando você vai aprender ou eu vou falar com o Kirk. Vou dar uma lição de moral. Você vai aprender, Pepe. Pelo menos me diz que teu irmão tá bem. Ah, tá na dele. O de sempre. Então, tu vai ajudar? Eu falo com o Kirk. Mas você vai ficar me devendo. Vamos lá falar com o maluco. Boas-vindas a Cyberpunk 2077. A primeira vez em Night City, preste muita atenção aos tutoriais para aprender mais sobre a mecânica básica do jogo. Se você já é um marginal experiente, fique à vontade para desativar as dicas. Acesse o banco de dados a qualquer momento durante o jogo para obter tutoriais e ler os assuntos mais importantes de Cyberpunk. Cara, eu quero essa moto aí, que parece a moto do Kaneda do Akira. Para quem não assistiu, o anime assistam. Movimento e... Com L e olhe com R Em volta Umas máquinas de fliperama NPC aqui, vamos ver Beleza, vamos, vamos seguir aqui Ô louco Cara, a ambientação do jogo Iluminação, né? Muita luz, muita cor Olha o cara aqui, ó Falar, falar, Quero conversar. Fala, Vamos conversar. Opa. Pô, velho. Quanto tempo. Diz aí o que, é que tu quer. Cara, olha a calça. Olha a pochete do, do grandão aqui. Com, metendo um hamburgão ainda. Ah. Sentar. Fique sabendo que você... E do Pepe. Fiquei sabendo do que pepe, você e do Pepe. O que foi? Tá com medinho de vir me dar o edinho? Pô, fala que eu não mordo Só às vezes. Ah. Que cara afogado, velho. Olha isso. Olha a cara dele. Qual que é a tua? Ah, como seu lanche aí, maluco. O que ele te deve? O que ele te deve? Informação do cliente é confidencial. Não se mede que é melhor pra você. Um agiota com ética? Isso aí é bom demais pra ser verdade. Caralho, me dá um tempo, né?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 Você tá problema. Às vezes eu acho que tu se esquece de que tu não é dessas bandas. Tu aparece em Haywood de vez em quando, tá bom? Mas tu vive bem longe, lá em Pacifica. O que isso tem a ver? Tem a ver que tu precisa pensar antes de começar uma briga com um rapaz da área. Hum, tô aberto a mais opções. Olha o cara afogado, velho. Que que é isso? Dá uma olhada. Uhum. Esse carro é um top da revista. Só tem quatro em Night City hoje em dia. Um é do diretor regional de Rayfield o outro é do prefeito Riley. O último é alugado. Tá. E o quarto? O número quatro é do meu cliente. Pra até você roubar ele pra mim, no caso. E depois, a, depois disso, a, a dívida tá paga? Tudo isso, a dívida do PEP tá paga? Claro, pô. Eu cumpro a minha palavra, tu sabe bem. Dá licença, é maluco. A coisa é bem simples. Tu rouba o Rayfield pra mim, eu limpo o nome do Pepe, até molho tua mão, porque eu sou um cara marido. O Rick trabalha no estacionamento perto da Amber's, uma boate onde o motorista do nosso Rayfield gosta de ir. Tá lá toda sexta-noite religiosamente. Assim que chegar lá, as câmeras de segurança desligam e os portões se abrem. A rua vai ser sua. É só pegar o Rayfield e ir embora. Simples assim. E como eu vou fazer isso? Deitando num skate pra fazer uma gambiarra debaixo do carro, sem mais nem menos? Kirk, esse tipo de carro tem segurança. E das boas. Esse bagulho aqui funfa que nem uma chave mestra de Rayfield da concessionária. Abre todas as trancas e curla qualquer autorização. Uma chave mestra de todos os Rayfields da cidade? Qual é, Kirk? Nem você acreditaria. Os Magos da Tecnologia de Kabuki vendem coisas mais doidas do que essa na Mogul. Confia um pouco, pô. Nossa Senhora, velho. Fechou demais, então? É bom cumprir sua parte. É palavra, É fácil, velho. O trampo vai encher teu bolso, sacou bem? Vai pra Ambers que fica O no... Rick vai estar na garagem te esperando. Chegando lá, vocês vão se entender. Boa hum. sorte, viu? A gente se fala o somzinho. beleza, vamos seguir aqui. Foi no Hospital hoje. Até parece eu é o melhor na categoria. Não, era o Robo Mas o Cano aguenta, mas que caralho? Para cá. O l 3 corre. Um trocadinho O Deus Cibernético chegará para devorar a cidade é grande, hein? Ora, olha só quem apareceu Beco. Fale com o padre Não sabia que tu tava na área? Voltei de Atlanta faz algumas semanas Deu pra ver que tu teve até boas-vindas Como foi lá no Lester? Depois te conto, tô cheio de coisa pra resolver agora Que tal agora? tu me contar agora? A gente te dá uma carona? Marcos, vamos nessa Marcos, vamos nessa Meu, os carros são muito loucos, né? E aí, pra Donda? Pro Glenn. Me larga perto da Ambers. Na porta? Pega a rampa pros fundos do bar. Eu falo quando for pra parar. Tu ouviu ele, Marcos? Não, e o legal, Player, é que a leitura labial, né? O lábio, ele se, ele se mexe de acordo com a língua que você escolhe. Já arrumou o trampo? Só prestar atenção, parece que ele tá falando exatamente português, né? Tipo, não tem aquele aquele processo que ele começa a falar, tá falando ainda e parou de mexer a boca. Ou tá mexendo a boca e não fala mais nada. Ele, ele tá muito sincronizado. Passa um bico aqui ou ali, nada demais. Mas eu me viro, valeu a preocupação. Então, Atlanta não foi bom como tu esperava, né? Não, não foi. Pode ver, eu voltei. Se tivesse sido melhor lá, não teria voltado. Bom, pode ser que assim seja melhor. Porra! Que isso? Eu que cara maluco, velho? O jogo crashou, olha que beleza. Ocorreu um problema com esse jogo, um aplicativo, Cyberpunk 2077. Cara, isso tá acontecendo com vários jogos no Playstation 5, cara. Aceitar e comunicar. Esse é o um problema de início de geração, né? Vamos ver se a gente consegue voltar onde a gente parou pelo menos, né? Que tenha salvo o jogo ali. Pra gente não perder o que a gente fez até agora né CD Project Red Warner Brothers Red Engine Vamos ver se a gente consegue continuar. Sabia que tu tava na área? É, lá doce lá. Uhum. Voltei Bora. De faz algumas semanas. Deu pra ver que tu teve até boas-vindas. Como foi lá no leste? Depois te conto. Tô cheio de coisa pra resolver. agora Que tal agora. tu me contar agora? A gente te dá uma carona? Ah, beleza, uma caroninha, tá né? Vamos nessa.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 Faço um bico aqui ou ali, nada demais. Mas eu me viro, valeu a preocupação. Então, Atlanta não foi bom como tu esperava, né? Não, galera, e o legal é assim, que a boca ela se mexe exatamente, ela tá totalmente sincronizada com o idioma que você escolher. Você percebe, né? Não é aquelas dublagens, por exemplo, que o cara fecha a boca e o som continua saindo ou vice-versa. Fui pra lá sem expectativa, na verdade. É, bom...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 O que, que houve? Negócios tá armado. Ih, mano. Sebastian Barra! Hoje é o meu grande dia! O que, que tu quer? Vamos resolver nossa treta, de uma vez por todas. Que é isso, maluco? Ô um padre! Tá então, escuta aí! Somee dessa merda de vista!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 Cuidado aí, padre. Nunca se sabe quem tá na mira. Incluindo você, idiota. Hum. Marcos, por favor. Fogado, maluco, velho. Fico feliz em ver que tu não esqueceu das raízes. Ainda tem o dom.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 É isso, mano. Mas que desgraça. O cara pulou para no meio da rua. E esse aqui tá doidão. Pois não. Hum. Vamos ver se, o que acontece. madrugada à noite. Oh. Vamos ver aqui. Elevador. Pega o elevador para a garagem. Beleza. Kirk sauber. É. Status. No local. Já vou achar o teu cara. O Rick é gente boa. Tu vai ver. Realmente confio nele. O X pula. As caranga. Pois não? Posso ajudar com alguma coisa? O Kirk me mandou. Aham. Uhum. As câmeras estão fora. Tem 20 minutos. Se vira aí. Olha os carros, cara. Que da hora. Tudo remendado, né? Kirk. Tô vendo o carro. Sua hora é de brilhar, garoto. Boa sorte. Batmóvel? Vamos levar de, essa belezinha aqui. Então. Passeio? Não é um cara de pouca fé. ó oh. Mete o pé daí e me liga quando estiver a caminho. Te falo pra onde ir. Oh, que carro cabuloso. Que vai ser uma molezinha aqui só. Opa! Sai! Mas que... Como aí? Calma lá, maluco. Calma. Tudo pessoal, camarada? São negócios. é meu. Ah, cara, nunca ouviu falar de honra entre ladrões? Achado não é roubado. Escuta, isso só vai acabar em dois Na moral, ou em morte. De qualquer forma, dá na mesma. Eu saio com o carro. Tá fazendo o quê? Yeah. Mano, azedou. Azedou o moio. Vocês estão presos? Não tem um bar. Mostro o outro. Bem devagarzinho. Pro chão, filhos da puta. Agora. Calma, policial. Que boquinha suja. E, mano, hein? Me atrapalhou. Deu casei que tu não tá nada mais esperto. <risos> Ei, detetives. Quem que é esse maluco? Falando nisso, já vi essa tua força em algum lugar? Vai, desembucha logo, Olha tô esperando só, gente, porco que fala! Nossa senhora, <risos> porco que fala! Atrás da felicidade Já vi que não achou porra nenhuma Já falei que sempre dá a mesma merda pra vocês a ralé de rei. Vocês nascem aqui, vivem aqui e morrem aqui. Parece que eu tô certo. Porra, tu o rato comeu a tua língua. É... Merda do saco. A verdade dói, né? Olha como tu fala, hein? Não sou muito paciente. Oi, lembra essa pra Happy Se não prender nós, vamos fazer merda nenhuma tela o gamer. No pior dos casos, nós pegamos outros peixes. Porra, já não tem muito espaço na prisão. Nós de lá, antes disso. São esses os ladrões? Porra, ele os tá... bichos de rua? O que é esse malucão? eu for Vamos botar no camburão agora! Camburão. É um desperdício. Eu não tenho tempo pra testemunhar ou brincar de investigação. Ih, tá falando pra gente liberar eles? Tô falando eu... pra jogar eles no mar com as pernas quebradas, algemadas, pra não flutuarem. Mano, Você ouviu! Merda! Nossa! Bem no nariz, velho! Tinha acabado de consertar o nariz. Caraca! Ah, meu caralho! Ah! <risos> Foi bem no nariz mesmo! <risos> Sinceramente Não achei que a gente ia sair dessa convida Asgandai indo embora Não, o Stintz não faria isso com a gente Tem é certeza disso? Aham uh -huh. Ele cresceu em Haywood que nem a gente Odeia Corp tanto quanto nós dois Ele fez o que precisava Só isso Se eu não tivesse aparecido, eu estaria rodando Night City num belíssimo poçante. É isso? O trabalho era roubado desde o início. Até aquelas coisas mágicas clandestinas de Cabo que não burlam esse tipo de alarme. Eu devia saber que a polícia estava na cola. Então, é ver Deus que isso sim. Jack Wallace. Vê. Espera aí.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 O manjo dos cartéis e garantou que ninguém nunca nem ouviu falar do canto. O cabrão tem que aprender a não passar a perna na galera Ih, hum, Vai ter vingança. Agora a gente virou Nossa, camarada. Tu apontou um cano na minha cara agora há pouco. Se tu ajuda meus brother, tu também é brother. Eu vou passar? Com certeza tendo um belo pressentimento. De quê? De nós Sinto na química. Tá me entendendo? <risos> ora logo, porra. Tô morrendo de fome. Vamos então, nessa, vai. Vamos comer. Vamos nessa. <risos> Os caras já viraram parça. Já viraram truta.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 E aqui significa centenas de pessoas... Ah, já tá mostrando as fitas, cara. Que eles estão fazendo junto. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Ah, comprar um carro aí, ah, ó. de rua como o Morgan Blackhead ou o Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem como ficar na série Os caras já tão fazendo já, várias fitas, já. Você se desgasta. Isso Tão dançando até junto, velho. Nossa, o dentinho foi pro saco. As lendas de Night City, sabe onde vai encontrá-las? Oh, armas, armas. Não importa de onde você é, não importa por onde você começa. O cara tem uma espada nas costas. Nossa, eu tô muito zoado, velho. Muito feio. A cidade dos sonhos. Ó? Oh. Agora sim, hein? O que será que vem agora? A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os pendejos que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso. Um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech, Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos em VR? Ah. enviar? Enviar. Né? Realidade virtual. É isso aí. Mete... Meteu um implante. Animal, velho. O legal é que você vai fazer, conseguir fazer upgrade em muitas coisas no jogo, né? Essa sessão vai ser gravada para futuras avaliações. Opa! Rastrear serviço. Lado esquerdo. Esse treinamento foi projetado. As habilidades que você ganha ajudam na sobrevivência e te auxiliam no campo de batalha. Vou treinar você a ser eficaz com armas de fogo, a usar táticas frutivas ao seu favor e a hackear redes inimigas. Porque na Militech... Cara, a Militech não criptografa porra nenhuma. Mas eles certamente têm garra de soldado no sangue. Ô, é louco. Agora. Proposto 1, um, verme! Vai, vai, vai! Como assim, ô? Você tá louca, mano? Vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma passada no programa de prática tática, sabe? Pra dar aquela aquecida. Ah. Essa é uma, uma M10AF. Lex então, opa, Eu não achei que você teria tanta dificuldade, o que que você acha de dar aquela dificultada, dificuldade? Hum. Semi-automático, mas é mais realista se o alvo estiver armado, M25 S, lembra uma para de perder tempo e acha uma cobertura. Opa, fechar, círculo. Já era. Você levou um tiro. Use um reanimador para se recuperar. MaxDoc MK1. Pegar. Quando você pega um consumível, ele é automaticamente adicionado a um espaço rápido de consumível no inventário. Se estiver vazio, aperte para cima no direcional para usar e recuperar a vida. Boa. Pode Boa. De Triângulo troca arma. Cara, é... Call of Duty isso aqui. Pra quem jogou Call of Duty não vai ter problema nenhum. Vamos com ele dessa vez. Já sabe o que fazer, né, viu? Tá me acertando lá. Né? Beleza, beleza, já era bom trabalho. Fica na plataforma para seguir em frente. A Hagueiro, prática leva à perfeição. Talvez você note que eu ajustei um pouco o material. Hack. Depois eu vou trazer um comparativo entre rodar o jogo no PlayStation 4 e no PlayStation 5, tá player? Beleza, vamos hackear segura l para ativar seu scanner. Legal. E tem selecionados a serviços são destacados em dourado. Escaneie esses objetos. O escanear destaca os objetos de interesse nos arredores e fornece informações valiosas sobre eles. Então ali aparece defeito, sobrecarga, a vulnerabilidade dele. Aqui ele tem uma arma. Vou deixar mais para frente. Computador. É per uh, o perigo é destacado em vermelho. Objetos hackeáveis são des destacados em verde. Objetos, úteis de outras formas são destacados em azul. Beleza. Esse Show. Módulo de treinamento vai te ensinar. Escanei os... dois objetos dourados. Em situações de combate. Manda um hack mágico na tela para o guarda. Beleza. Vamos lá. Então, como com saber? Deck instalado, seu scanner oferece uma interface adicional para selecionar hacks rápidos e seus alvos. Use de distrair inimigos para, dis para distrair o guarda. Navegue pela lista de hacks rápidos para cima e para baixo. Então vou chamar. Colocar ali. Bora! Você consegue! Reiniciar. Ah, não entendi o que aconteceu. Manda caramba! Manda um hack. O primeiro não deu certo, vou mandar o segundo. ...para distrair guarda. LIXO CORPE ESTILO ACIMA DE SUBSTÂNCIA Ótimo, agora acaba com ele na surdina. Dá para fazer um stealth também. Todo seu. Pode derrubar... Prender quadrado. Abater. Triângulo abate não letal. Abater, né? Já era. NUNCA É BOM DEIXAR RASTRO DO SEU TRABALHO. Principalmente os mortos. Nosso Agora pescoço. Esse corpo esconde em algum lugar. É possível esconder os inimigos mortos inconscientes em certos lugares. Isso ajudará a evitar a detecção por outros inimigos. É isso aí, Metal Gear. Ou Splinter Cell, né? Beleza. Agora tenta derrubar ele sem chamar atenção. A bateria ocultar curta. Quando o cara estiver próximo a algum objeto, você já consegue fazer comunicação. Beleza? E agora? Acha que consegue hackear alguns idiotas em tempo real? Divirta-se! Bora lá. Primeiro, hack rápido controle de câmera. Watchdogs total, né? Hacks rápidos mais avançados permitem que você use o ambiente ou inimigos como vantagens. Enquanto estiver controlando uma câmera ou torreta, você ainda pode usar hacks rápidos em outros dispositivo, in, dispositivos inimigos. Legal. Então nesse aqui, protocolo de invasão. Então eu tenho que colocar a sequência ali. Para carregar o daemon, KaiKai. É preciso recriar a sequência de código selecionando os caracteres da matriz de código. Os caracteres selecionados aparecem no buffer, que está aqui. Então vamos ver quais são. Cinquenta 55, 55, e cinco, cinquenta, e cinquenta e cinco. Agora, detona a granada. Tá é no outro? Não, não é nesse. É nesse aqui. Ah. Foi? Ih, já era. Já era. Boa, boa. Vai ser bem útil. o cérebro e seguir as ordens, que nem na militec. Vai dar para fazer determinada missão de várias formas, né? Tem outros módulos, se você quiser treinar alguma outra habilidade. Se já terminou, é só dar o delta. Eu já vou, já vou embora. Combate corpo a corpo. E aí? Vamos ver como que é o combate corpo a corpo. Importante, nossa porrada. Tá. Pra começar, vamos conferir as habilidades furtivas. Tá. Aperte R3. Para marcar um alvo, alvo aperte R3. Ah, tá. Assim, assim. Mira e aperta R3. Legal. Os inimigos que que desconhecem sua presença continuaram sua rotina. Preste atenção nos padrões de comportamento deles e use o que aprendeu para passar sem que sem que notem sua presença. Área hostil. Beleza. Entre na sala de treinamento. O cara não pode te ver. Ao entrar na linha de visão de inimigo, o indicador de alerta começará a encher. Encontre um abrigo para evitar a detecção. Bacana. Rápido. Beleza. É isso aí. Agora vai devagarinho até a saída, sem chamar atenção. Opa. Beleza. Na surdina, Vê. Já mergulhou em ND de ninja? É igualzinho. Opa, quase que o cara me viu. Sai. Ótimo, muito bem. Beleza, Agora deu certo. Área. Fique de olho no sistema de segurança como torres e câmeras de vigilância. Podem acionar alarmes para alertar inimigos sobre sua posição. Agora faz a mesma coisa, mas com a câmera. Legal. R3. Ali tem mais uma. Tem mais... Câmeras altíssimas podem detectar a sua presença. Tem feixes de varredura laranjas, enquanto os inofensivos tem feixes verdes. As câmeras de detectarão seu movimento se você entrar no campo de visão delas. Então, beleza. Tá, é, tá viajando? Era o que eu tenho que fazer, ele não sobe ali. Beleza. Mandou bem hoje. É só ficar na placa. Beleza. Vamos já para a missão, player, para não ficar Aí podemos encerrar por hoje. Não, depois eu faço esse. O último que falta é combate avançado. Não, a gente vai fazer depois. Eu quero ver a missão, cara. Eu quero ir para na... Night City. Para Night City. Quero ver como que é a cidade, missão. É aí, nada mal, né? Agora podemos discutir sobre o trabalho. Bora. Vambora. Opa, é isso aí, mano. Tô sabendo até dos dialetos. Elevador, por aqui. O cara é bem marrentão, hein? Opa, tem até uns pra aqui, ó. Forcepsur cirúrgico. Não sei pra que serve, a gente vai saber. Algemas, ah, não sei pra que serve, a gente vai saber. Caramba, agora como que eu volto? Beleza. Vai tem mais alguma coisa aqui, não. Vambora. Entra no elevador. Tem delegação. O alvo é Sandra Dorset. O biomon dela apagou há algumas horas. A suspeita é sequestro.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 sacar a arma. Triângulo. Tem um negócio aqui que que é? Cartas. Obtido cartas. chega. Chega, chega para lá mk 1 Apartamento 1237. Mili. O alvo deve estar lá dentro, mas não tô vendo o Bilhete tá. de loteria. Tomara que não seja tarde demais. Porra, essa caralha de vida ou morte. Ah. Tenta hackear a porta. Você acha que dá pra abrir pra nós ver? Opa, é esse o botão Quadrado. Opa, chegamos, hein? O que, que é isso? Chega pra lá, MK1. Isso aí é como se fosse o. Pra, pra regenerar, né? Cara, tem um monte de coisa aqui, ó. Bom, vamos para a missão. Depois a gente pega, os, pega os, as coisas. Ixi, mano. Examinar ciber, a, a cibernética parece estar... Parece ser bem barato. A Sandra Dorset é protegida pela imunidade corpo Escalão 2 A garota é pica-grossa. Ixi, a boca. Essa tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos em frente. Vê, se liga. Pendejos, adiante. Pistola do cara. Animal, velho. Douradona. Vamos abaixar. A gente fez o treinamento. Os inimigos observam. Ó, o som aqui tá uma rave. Tá uma rave só. Abatei. Tchau. A rave tá pesada aqui, hein, Player. Fiquem alertas, mais corpos chegando já estão quase aí. Opa, opa, opa. Oi, tô ouvindo aí. Espera a oportunidade. Bota o cabra para dormir. Não Espere sem -se chamar a atenção. Opcional, encontre a Sandra Dorset. Opa. Os burros como insetos. Vamos esperar. E armarem do show. Matam aí, Herói. Já era. Ah, dá para lutear o cara, tem uma faca. Todo mundo no colo do capeta. <risos> Todo mundo no colo do capeta é fogo. Dá para carregar o cara? Dá. A bater. Beleza. Equipar. Nossa, uma doze, velho. Que da hora. Como muda de arma? Ah, tá aqui, ó. O inventário. Nossa, velho. O cara não morreu? por aí. Mata tudo, passa o rodo Passa ah, o E nem para levar bala nas costas. Nem Caraca, velho. Que 12 cabulosa. Deixa eu ver se esse cara tem alguma arma. Ele tem uma arma aqui, ó, Equipar. Tem uma janela na esquerda. Ele segundos para te comigo. Acabei de hackear a porta. Tomem cuidado. A munição aqui, ó. É, R1. R1. Granada. Já era. Não tô vendo nada nos sensores. Parece que vocês pegaram ele. Podem seguir em frente. Merda, cadê o nosso alvo? Caraca, Pode mano. Sair, tá em algum lugar? Deixa eu ver se esse cara tem alguma coisa. Caraca, velho. Esse jogo você vai ter que jogar com o tempo, velho, porque tem muita coisa para explorar. Muita coisa mesmo. Olha isso. Eu vou pegando tudo. Abrir. Daqui tá me pariu. <risos> Vixe, não. Peguei o nosso alvo. E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. Vê, pluga no biomon dela. Preciso saber o que tá rolando. Chegar com o cicado Parece bom. Sandra Darsa, 20 no GAN. 570442. platina. Cara, tudo dublado, hein? Tudo ah, legendado ali. Ó. Devia só com o dela. Bacana. O sinal do transmissor. Tô vendo um biomon hackeado. Formware reconfigurado ou tá com um neurovirus? Horra, bar... Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganjos, cutelos. Hã? Hum, hack de boca de ração, é? Tive uma ideia.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 Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Caraca. Vamos sacar ela desse gelo. Pegá-la. Já, já, já comunicou o resgate, já. Que merda! Ela tá morrendo! Vê e fala o que tá acontecendo. Jack Serino. Porra, que merda! Pega, Manito! <risos> Funcionou? Ih, caralho, funcionou! Fuera, calma. Leva ela para fora. Fuera, tira ela! Para terraço! Cara, velho. Esse é o resgate? Vamos espera o traumatinho. Cinco passos pra trás. Agora. Caraca. Fogado é maluco. pp para o Caraca, velho. Quatro Administrando o estimulante, 70 miligramas de dopamina, 7-10 noriapiliprena, 800 gifrena. Caraca, velho. Animal. ordens. Legal, cara. Putz, o jogo tá... Deu um bug aqui. Mas a gente tá com algumas armas aqui já, ó. Que legal. Bacana. Player, espero que vocês tenham curtido aí. O jogo parece estar tá bem bacana, bem bacana mesmo. Né? Assim, muita coisa para explorar, difícil para ter uma percepção né? jogando só uma hora praticamente, mas comentem aí o que, que vocês acharam do jogo, né? se vocês querem que eu traga mais conteúdos aí da... de Cyberpunk, eu vou trazer eventualmente, não sei se uma gameplay né? ou a série completa, porque o jogo é muito longo. Mas eu pretendo trazer mais conteúdos aí sobre o game, tá? É... Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, compartilhe o vídeo, dê um like, comente aí o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, valeu e fui!